Salve! Sou Marco Querini. Acabei de fazer minhas atividades físicas, tanto do treino Esparta para fortalecer a mente, quanto também do treino da maratona. E correndo, eu percebi uma coisa. Hoje deveria ser um treino regenerativo e, de repente, eu me vi querendo acelerar. Eu acostumei tanto a minha cabeça, tanto o meu cérebro, minhas sinapses, a manter uma constância de velocidade, de superação de velocidade, que quando eu tinha que diminuir, estava sendo difícil para mim. E aí me veio uma grande reflexão, que é a seguinte, a velocidade na expansão do tempo na vida. E aí você pode estar se perguntando, poxa, o que que isso tem a ver? Primeiro, eu tenho que estabelecer com você uma coisa. Quando a gente está dirigindo um automóvel, a gente tem várias marchas de acordo com a marcha, a gente tem uma velocidade. Se o nosso objetivo numa viagem é chegar rápido no destino, é claro, então, que a gente vai manter uma constância na velocidade, desde que a gente não infringe as leis de trânsito e de velocidade. Mas, dentro dessas leis, se a gente seguir naquela velocidade, a gente vai chegar num tempo melhor que se estivéssemos uma velocidade baixa. Agora, se o seu objetivo, durante essa viagem, é observar o percurso, certamente, se a gente estiver em alta velocidade, o nosso foco vai ser outro. Então não vai adiantar ter velocidade quando o objetivo é observar o entorno, a natureza. Agora, por que, que eu estou falando isso para você? Que quanto mais velocidade você atinge, mais situações você faz. É só olhar a luz. A luz ela atinge vários planetas dentro da constelação numa uma velocidade incomensurável. É tão veloz que os matizes das cores se misturam e a gente praticamente não vê, a gente precisaria de um prisma para separar as cores, para perceber que a luz é feita desses matizes. Muitas vezes, o desenrolar das nossas atividades, quanto mais atividades a gente consegue desenvolver, claro, com qualidade, mais o nosso livro da vida se enriquece. Ou seja, a gente pode fazer com que a nossa vida seja apenas algumas páginas ou muitas páginas de um livro. De uma grande transformação que começa primeiro por nós e depois, é claro, a gente expandindo nas pessoas que a gente ama e na construção de um futuro que seja melhor para a humanidade. Então, quanto mais conhecimentos, quanto mais tarefas a gente tiver a capacidade de fazer, quanto mais velocidade a gente aprender as coisas para poder usufruir delas e, ao mesmo tempo, ensinar outras mais pessoas a fazer o mesmo, mais a gente está expandindo o nosso tempo, mais a gente está expandindo a nossa vida nos corações das outras pessoas. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, assine o canal e se você entende que esse vídeo tem uma mensagem de bem e que pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Afinal de contas, está na hora da gente começar essa transformação dentro da gente, ajudar as pessoas que a gente ama e, é claro, na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.